Olá a todos, bem-vindo ao canal Só Vendo. Aqui você encontra os melhores vídeos da internet. Se inscreva e deixe seu like. Esse pobre rapaz é a única pessoa que não sabe o que o mágico fez com uma bola de sabão. Ai minha nossa senhora. Estes pássaros são a definição de um verdadeiro desastre. Em vez de competir uns contra os outros, esses pássaros machos achou melhor se unir e trabalhar juntos para tentar atrair uma fêmea. Esse vídeo viralizou na semana passada, tendo mais de 25 milhões de visualizações no Instagram, por causa dessa nova modalidade de exercícios. Esse cachorro não gosta muito de contato visual. Os cientistas fizeram alguns vermes que são capazes de comer plástico. Isso só é possível porque bactérias especiais foram colocados em seu sistema digestivo. Eu não tenho certeza do porquê, mas este funcionário da Disney interrompeu este pedido de casamento e até pegou a caixa das alianças. Um fotógrafo capturou algo incrível, imagens de um show de drones na Austrália. Ótimo nenhum de nós pode assistir TV agora, essa é a minha TV, isso é uma porcaria, vou chamar a polícia, essa porcaria de TV é muito pesado. Se você pegar mm e colocá-los na água a tinta começará a sair, se você deixá-los na água por tempo suficiente o M vai realmente fluir para a superfície porque é de papel. Veja o que aconteceu com esse cavalo. Esse motorista tem uma enorme habilidade com os pés. Obrigado por nos assistirem. Espero vocês em breve. Se inscreva no canal e deixa seu like.